Nossa. Nossa Nossa O time mundo é bom, Gal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Pra quem não sabe que parte dessa, pra quem não faz ideia do que tá acontecendo Tá acontecendo o IEM Brasil, hoje domingo é a final Mas pra começar o evento hoje, a ESL decidiu fazer um show match de CS2 De um lado, Fallen, Vini, Taco, Insane e Cacerato Get Right Simple, Nipple, Kito e Nafani Eles disputaram a melhor de um no CS2 Obviamente ali, né, na Dash 2, que é o único mapa disponível até agora E mano, eu só acho que o Simple poderia ter um pouco mais de respeito com o Fallen, tá ligado? Jogando no Brasil, pô, Simple, não precisava disso Tô brincando, obviamente, né, rapaziada? Foi só uma resenha, mas enfim. Pra quem não pôde assistir a partida, agora, os melhores momentos. Foi bem legal, foi bem insano, aconteceu muita coisa bacana. E deu pra ter um panorama de como serão as partidas profissionais no CS2 a partir do ano que vem. Porque vai começar agora em maio o último Major de CSGO. A partir daí, meu amigo, é só CS2, CS2 e CS2. Bora ver essa partidinha aí.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 O primeiro Olha. time pra vir aqui ao palco. saudem ele com toda a hospitalidade do povo brasileiro. O time do mundo! Uh! Uh! Vai morrer! Vai morrer! Vai, vai morrer! morrer. <risos> Ai, ó! O gosta! Olha lá, o gosta! aí, ó. Beleza, que beleza, velho! Ó, Team World! É o Brasil, é nós contra eles! Agora, oh. pra jogar contra eles, Recebam com Começou muito amor Chico. o time do Brasil! Bora, Brasil! É? Vamos! Vamos! Professor Chegou! Olha o PT, olha o PT ali! Olha o PTzão! Professor Chegou! Professor Chegou! beleza, hein? Que beleza! Que imagem! Que imagem! Diretamente aí das praias carioca o primeiro mundialito de CS de areia! Caramba. Quem Nossa, tá torcendo é? para o time do mundo faz barulho? Uh, Nossa, muito barulho. mano! Ignorado! Quem tá Ignorado. torcendo para o time do Brasil? Hey! Temos uma panela aqui acontecendo. 3, 2, 1... Vamos! Êêê! Oh. Mundialito de CS de areia! O Brasil vende insane, cacerato, taco. Opa! Vini, ele professor Fallen! Ei. Ei. E o time, o resto Todo mundo vem de Get Right, NPL, Nafani Kito e ele se uh! Não tem Spectator ainda, né? É isso? Não, não tem. Olha essa glockzinha. Tá em choque, hein, o Nafani! Opa. Opera eita, ele. eita. o Olha Aqui acabou! Aqui acabou! Aí, CS2 é lindo. Eu tô vendido no, no, no Cara, CS2, Cara, é verdade. Velho. Que legal, velho. Olha! Olha o rastro da bala, ó. Tem. O, o nosso treinador garotinho falou pro Insane soltar o um freio. Falou, vai pra cima, garotão. Caraca, o Cacerato é bom no CS2 também, velho. Opa! Ele é perigoso. 2x1 é o Simple, tá de AK O Fallen tá de P90 O Vini ali, né, tá de Neguev, tá estranho Isso daqui, hein, olha aí, ó Opa Opa, opa, opa. Meu amigo Olha o Vini, olha o Vini Porra, aí a é lastro, hein, velho Aí a é lastro, velho hum, Olha aí, ó cara. Opa! Teve as instruções, né, do, do coach BT ali, não vamos perder forçado. Tá queimando, bicho! É o mesmo jogo, mas é um outro jogo, né? Vai girando. Consegue aqui o taco, o NPL devolve. Ele quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Ele quer mais e aí uma bala, uma bala. Eles não estão de gracinha não, hein? Não estão, eu não vi o que o Simpo falou aí. Olha... Eita, o Simpo falando aí que... A torcida, tá ouvindo a rapaziada. Opa, toma, já foi. Ah, é a do BT essa tática aí, fica os quatro ali, ó lá, olha lá, tá vendo? Foi bom, foi bom. Vai bem, Brasil? O que Team World? Uh. Oh, isso não é muito bom. Eu ajudar ele, Opa, vai jogar o quê? Ah, chegou, ele é o treinador, ele é o treinador. Que isso! Caramba, coach e animador. Aqui acabou, Boy, aqui Sonny. acabou. É aqui isso, é o seriedade, da da olho. cara! Olho Comprar da Rambo, o quê? A torcida já cobrou essa comprada do segundo round. Aí os caras ouviram, agora estão pegando mais sério. É, então, tem que pôr... Opa! E... 3x2. Vem a W. Simple. Simple. É o Simple e NPL. É quase que Brasil contra a nave aqui, né? Cacerato. Ai! Aqui acabou. Que isso? Aqui acabou. Os caras vieram pra dar um pau em nós. Olha aí, ó. Uuuuuh! Uh! Que isso? Ué, double? Ué. A fone varou dois? Varou. Isso é o CS2. Isso é o CS2. Que isso, e mano? tem mais corpinho lá no meio. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Ah. Cenas nunca antes, nunca antes vistas, Apocão. O Brasil perdendo nas areias cariocas, velho. Meu Deus, vai ser bipado. Isso não se Foi faz. Insane. Isso calma, não se faz. Calma, calma. Ele, ele, ele tem controle. Ele tem o controle. Toma, ué. Você <risos> tá rindo, velho. Oh, mas é, é duro. É duro. A situação é dura. Cabeças vão, vão rolar, viu, velho? É só o começo do jogo, mas... Time do mundo vindo bem. Boa, Cacerato! É dele que essa. precisa! dando tá no CS1, 2 um, ou 3! Ele tem Opa, a mão mano. desse também, viu, Maestro? Yeah. Yeah. Esse foi de verdade, esse foi de verdade. Oh, oh, oh. <risos> tá contratado, <risos> tá contratado, God. tá contratado. Alô, alô, Jaime, alô, Kari, né, velho? Opa. Toma, marreco. Ah, era nóis. É isso. Cara... Ué, me acorda quando o Cacerato Eu pensei que ele clutch. ia estar tá dormindo. Mas ah, é, mas ele tá acordado. <risos> Olha Opa. aí, Ai. É, o Cacerato, ele decidiu que não vai perder, velho. Eita, hackearam, hackearam, né? O, né os, os, os, os anônimos aí, ó. Ah, o Vini vai ser quicado da seleção ah, brasileira, velho. Ah, não. É inacreditável. É inacreditável. Ai, é. É inacreditável. E o cara é, tá aí. acordado. E o cara tá acordado. Olá. Olha lá. Ele gosta, velho. Ele gosta. Ai meu Deus, velho. Foi comer. Olha lá, olá. olá. Olha lá. Olha, o Fallen pedindo pra gente não avisar que a gente ia operar, mas olha no que deu. Beleza. Beleza. Opa. Beleza, não vem que eu atiro. Ué. Ué! Meu amigo! Meu Deus! Time brasileiro com uma postura mais séria nesse cut de agora. Daqui a pouco teremos aí o áudio exclusivo do treinador garotinho, viu? Vamos, eu, velho! Vamos, vamos. Taco! AQUI NÃO! AQUI NÃO! Opa! Ah, olha olha lá, olha lá! Tá, o Ó! Ué! Ué! O Taco pediu silêncio pro nosso funeral, é isso? Vamos PT que passou essa? Eu, olha Era rush meio! Meu amigo, velho! Ó, agora temos jogador do lado de lá comprando também a neguevzinha, ó! Vamos ver! Ó! A funny. NPL. Opa. É dois x 3 Ai, gatinho. Ai, gatinho. Complicado, hein? Nossa, treinador tá sabe? perdido, velho, mano. Tá é perdido. Olha... Tells him to try it. Maybe it works. We don't know. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, uma bala. Ah, oh, imbatável. Olha. Opa. Beleza. Por favor, Vini. Ah, Ataque com molotov. Work. Nossa... Nossa... Nossa... O time mundo é bom, Gal. Toda a ginga ucraniana do 5 oh, aí, tem, hein? Galera, é o seguinte, eu quero 5 rounds aí, o Brasileirinho já sofreu muito esse fim de semana. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo, Acabou BT? Acabou o Garfinho é agora. Esses 2 rounds eu quero pouco. <risos> o Brasileirinho já sofreu. Obrigado, BT. O único que tá dando coração ali. O Brasileirinho já sofreu muito esse fim de semana. Eu quero 5 rounds só, ele foi humilde. Mas vai sair. Foi. Vai sair. Brasil. Brasil. Pé Beleza. Beleza. Pelo conte. Beleza! Vamos! Beleza, é Meu Cabe seis, pô! Cabe seis! O TC ataque! E aí a nossa câmera explosiva ali com o garotinho, hein? O PAB é deles. 2x2. Temos aí Taquinho. Temos Fallen. Temos Simpon. Olha o Simpon na seriedade, velho. E o Nafane aí, ó. Opa. E aí, 10x4. Valeu, valeu, valeu, O não está de brincadeira, hein, mano? Ele tá, velho. Ele quer ganhar mil pela primeira vez. Ele quer calar a torcida. Meu amigo. Pô, o nosso treinador garotinho, ele pediu 5, né, velho? Ele pediu 5. Opa! Nossa, oh. que ah, ai meu deus o oh, todinha ai Acabou as balas. Ué, ué, ué. Ué. Ué. É o quinto que a gente ué. precisa. É o quinto a... que a gente precisa. Ué. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Faz um outro só. Meu amigo, então você aí de casa baixando o aplicativo app do Mac Vamos até ver. o Bem, dia 30, ir. frete grátis. Já baixa agora e aproveita, hein. Já pedimos, já pedimos! Chega, né? Ah, já bateu, bateu aquela fome, velho. O BT pediu pra trás Hartar. Olha lá! Olha lá, é trai Hartar! Ué! Os caras estão alastrando! Os caras estão alastrando! O quê? Taquinho! Ele merece! Tá muito mal! Tá muito mal! Toma! Que morri! <risos> Bem jogado. Olha aí. Que beleza. Oh, 11 a 5. Temos um ego! Ai, velho. Temos que vencer esse daqui, velho. Já veio a IP90. Do outro lado já tem Negev. Tem a Zig Zauer ali também. Do Taquinho. Ó, o Miss Smoke ali, ó. o Miss Smoke, uma cerca tudo. Ó, fecha tudo. Tá vendo, Tigrão? Lembra, ó, que eu falei, ó? Olha só. Feita com carinho, né? É. Toma, Get Right. Ai... Olha o perigo. Meu amigo, é 2x4. Mini taco. Ah, olha o taquinho, com essa zigue-zour aí, ele não vai falhar não, os caras não tem flash, ó. Quer dizer, o cara da flash tá chegando agora, o bunny, olha o taquinho, taquinho. 1x2, 1x2. Ele merece. Ele... Sai. daqui acabou, rapaz, A gente cara, é horroroso né? e anti até no cs cara. Aqui acabou, pra quem tava com essa dúvida. Vai dar de brilho, isso aí no server, tem? Né? Não precisava ter pisado na cabeça. Não precisava. Né? <risos> Viajou. Boa, KS. Opa. Caramba. Caramba. Pô, os caras não os vão cara deixar... comprometidos, tá Os cara não vão deixar nós fazer um round, é isso? Os caras não vão deixar nós ganhar? O que tinha sido combinado aqui, há Cara, não tinha sido combinado nada. A gente tem que Ué, colocar parece. os jogadores da Europa para acordarem cedo, do sol, mapa na areia. A gente fez o que a gente pôde na organização. É o nosso melhor treinador é. ao Brasil. Estão falando aqui que o problema é a, é a zica da conta do NAC. A conta do NAC é a zica? Caramba, velho. Os caras estão tá, tá, tá atirando duro, né? Ninguém tá, tá botando uma mãozinha mais mole na brincadeira, é, não, é, velho. O, o BT pediu cinco, não foi? Não tem como esse time do mundo ruxar aí os oito rounds fácil, é. nós. Agora, os caras querem. Olá, lá! Ah, pegar Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Vamos junto, vamos junto. Nossa, foi um ruído. Pela Negev ainda. Opa. Opa. Eu tô daninoido, falando, mano! Ele tá pisando em nós, velho! Mano, e aí é Xexê ou é OT! É XXE ou é OT! Eles tão ruxando pisão no meio, tem, tem... É meu amigo, velho! Eu falo, contra os Brasil é todo mundo leão, velho! Boa. Opa! Segura o que jogou, bem nossa! Opa, deixei fazer 15, será que eu virei? Cara, no banco histórico esse cara tá escuro baixo, mas no banco. É gol Brasil. Nice. Olha aí, o Super Homem-Aranha. Brasileirão, né? Amigo do, do Brasileirinho. É, né? não Era Pantera, não era. não era? Mas pode ser. Oi. Que é isso? Beleza, Cacerato. Meu Deus, Simple. Beleza. Ai. Opera, opera ele opera ele. Não entrega não, porra! Beleza! Vamos! Boa! Beleza, Vinão! Beleza. Beleza, carcerado! Beleza, Vinão! Tá, pode, pode ir, galera! Beleza! Olha, olha, aí, aí, olha aí, olha aí! Vamos, vamos, lá. Aí. vamos lá! Vamos lá! Se jogo acaba em 16, não acaba em 15 não! Olha o BT, olha o Tito! Eu acredito! O oh, acabou. Aqui foi, velho. Aqui foi. Fim de papo. Meu amigo, meu amigo. Cara. Calma aí. Fim de papo. Meu amigo. Meu Deus. Meu Deus. E é fim de papo. O Brasil é Gigi, eliminado Gigi, em casa Gigi. no primeiro Mundialito de CS2, velho. Eu tô deixando minha mensagem aqui, velho. Tô postando já que o Brasil foi eliminado em casa. E que vem o CS3, né? Que venha o CS3, velho. Quem sabe o CS3, velho. Valeu, valeu, velho. Brasil é isso aí mesmo, Tigrão. Brasil é isso aí, velho.